de quem todas as riquezas provém, fez-me rico, muito rico. Irmãos e irmãs, muito agradecido, grátias, Deus, por terem vocês orado a oração mantra da riqueza comigo. Agora eu lhes peço encarecidamente que toquem o sino, se inscrevam no canal e divulguem essa oração a mais e mais pessoas para que também elas possam estar na riqueza, com Deus, através de oração. Obrigado.